Is on. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada, aqui quem fala é o Rodrigo, eu sou autor dessa metodologia de projetos que usa essa mandala e ultimamente eu tenho gravado vídeos para tentar explicar a reviravolta geopolítica que o mundo está passando com essa visualização, né? na verdade no livro A Jogada eu já introduzo isso, e se você quiser baixar gratuitamente, é só assinar a nossa lista no site jogada.org Mas a notícia break news que surgiu aí nas últimas 24 horas é, e que afeta muito o euro é de que a Alemanha está tendo seu primeiro é, déficit de balança comercial mensal em 30 anos. Veja a porrada que foi essa... Esse déficit, a Alemanha é uma campeã de exportação da União Europeia, embora a União Europeia é uma, um bloco econômico que tem um, um déficit comercial um pouquinho parecido com os Estados Unidos, mas ela compensa isso imprimindo seus títulos e, e muito da exportação que a, que a União Europeia realiza, vem da Alemanha. Então, vamos olhar aqui é, veículos. Uma mega fatia disso aqui, com certeza, é as marcas alemãs, que são é, tradicionalmente grandes produtoras. O automóvel surgiu na Alemanha, né, foi inventado pelo fundador da Mercedes. E, entre outras coisas, Equipamentos de indústria pesada, farmacêuticos, muita coisa é produzida na Alemanha. E, e aí, com essa quebra na cadeia de, de produção, muito por causa do que a, a União Europeia importa aqui, ou seja, combustíveis, minerais, né? E e óleos e, e ceiras e outras formas de energia que a União Europeia importa e que não adianta nada ter todo esse maquinário se você tira aqui o combustível acontece aquilo que aconteceu com aquele gráfico da onde vinha esse esse combustível boa parte daqui da exportação russa mas em lealdade aos Estados Unidos, a Alemanha suicidou suas indústrias é, para não financiar a indústria bélica russa com as, as exportações do seu gás e petróleo. Então, o que está que em jogo? O que está em jogo é quem manda no, no, no mundo. Né? Quem manda no mundo literalmente porque porque enquanto após a Guerra Fria né isso é uma uma forma uma visão que foi colocada pelo pelo presidente da Rússia após a Guerra Fria os Estados Unidos assumiu que podia fazer tudo no mundo que era representante de Deus no mundo e começou a intervir em vários países conforme queria e isso era normalizado e até é, glorificado na mídia. Então, é, ele disse que agora isso acabou, né, isso não vai mais acontecer. E isso foi no Fórum Econômico de São Petersburgo. Depois teve a cúpula do BRICS, o Bolsonaro participou. Lá ele falou que defende a reforma do Conselho de Segurança, defende, da ONU, defende e defende reformas no FMI e Banco Mundial. Isso são as armas é, que as armas políticas, né, que os Estados Unidos tem e, e que influencia grandes decisões no planeta. Depois, em resposta a gente teve agora, é, ao longo dessa semana, o um encontro do G7, onde é, surgiram aí várias respostas conjuntas do, dos países ricos né os países é, que na verdade são a, a, a cúpula né os, os possuidores os detentores do capital das grandes corporações e também da, do maior orçamento militar mas a cúpula acabou rendendo mais notícias por causa de um comentário do do líder da Grã-Bretanha, o, é, é, o e agora Boris Johnson. E Bom, o Johnson parece até o Boris Yeltsin, né? eu ia falar Boris Yeltsin porque ele agora tem, tem saído cada vez mais é, sido mais vocal na pela mídia internacional, vocalizado, e as declarações dele são bem preocupantes, e mostram que, na verdade, o Reino Unido está tá muito mais interessado aí nesse nesse conflito do que qualquer outro país, porque ele disse que não podem perder, é, pagar o preço de uma Rússia vencedora. né Então, agora ele zomba da imagem de, de homem forte do Putin, né? ele se refere a, a essas é, fotos meme, né, de o Putin já aí, é, uns 13 anos atrás, de férias, né, andando de cavalo sem camisa. E, e aí isso rendeu algumas respostas do Putin, diz que para eles... Diz que ia ser feio ele sem camisa, né, e que antes disso eles iam ter que largar o alcoolismo. Enfim, é, uma forma dessa, desse tema, dessa reunião de cúpula, participar das notícias é, que alcançam um o cidadão comum. Né? Acabou vendendo é, mais comentários chulos do que comentários sobre por exemplo, o anúncio de que é, os países ricos vão investir 600 bilhões para infra sustentável. Essa é uma notícia que a gente é, pode, em parte, comemorar, mas também precisa ficar bastante é, atento. porque Porque a gente nunca sabe quais, vai ser o, quais vai ser, vão ser os, as entrelinhas desses contratos. Né? Isso, é, isso é sempre importante considerar, mas pode ser também uma, uma forma de plano Marshall para a América Latina, América, para África, é, porque foi o que, no fim das contas, produziu essa, é, essa distância entre... América Latina, o Japão, a Europa, né, que, que não receberam, né, enquanto o Japão e a Europa receberam grandes investimentos dos Estados Unidos no pós-guerra. E isso, esse investimento corresponde a mais de 3 trilhões de reais, mas o Brasil não foi um dos países convidados da cúpula. Né? Isso já estava decidido, desde maio. Então, é, parece que o Brasil, além da, da, do ingresso na OCDE, parece que o Brasil não, não é a prioridade do G7. Já enquanto isso, no BRICS, o Brasil é bastante priorizado e é destaque, muitas vezes é destacado é, por por, é, por sua importância que é, que é fundamental né? E, seu, e a sua característica de ser um país multilateral, que preza pela multilateralidade e tem é, várias características em comum com os outros países é, dos BRICS e que estão na, na Ásia então o o que, que a gente pode esperar aqui dessa reunião do, do G7 e, desse, e dias após essa notícia é, da, das exportações da Alemanha tendo, despencando, né? O que, que a gente imagina, essa, essa, esse bloquinho aqui, esse container de exportação da, da União Europeia dando uma encolhida em 2022 e... É, isso puxando o euro para baixo. Né? Então, é, e aí o que, que tem de acontecer com o euro perdendo valor? Os investidores devem procurar alternativas a moedas como o, o euro, que, que tem um fluxo global é, comparável, que tenha... É, que sejam anti-inflacionárias. E eu estou vendo que a tendência é, com uma certa resistência, o investidor aceitando o Renminbi, o, o, o Yuan, como essa moeda é, para o comércio mundial. Então, não, não acredito que o Yuan vai virar uma, uma nova moeda padrão, mas ele vai, é, a sua fatia vai crescer muito, porque a China é uma mega plataforma de negócios e é, a sua moeda tem se precificado em relação à libra, ao euro e, e até ao dólar. Né? Então, é, outra moeda que pode se precificar mais é o rubro, o real, é, o, até o peso pode se precificar dependendo aí de como essa essa esse ingresso ao BRICS e e, e, a, e as instituições que o BRICS vai colocar no, no tabuleiro podem reagir a gente também tem a possibilidade da Arábia Saudita que é um país um país é, poupador, a gente poderia dizer que que já vem também fazendo algumas conversações. Então, bom, esse cenário aqui é um cenário de, de quase uma explosão, seria uma explosão atômica no, para o petrodólar. A Arábia Saudita entrando no BRICS é, seria é, realmente tirar o pilar que, que sustenta o, o, o dólar, que é o petróleo. E e essa essa atitude né essa apesar da foto bem bacana e bem todos lá amigos no encontro na Alemanha, nos Alpes e, e da conversa meio tentativa de ser descolada esse o comentário aqui da mídia americana é que esse G7 é, além do alcance, de ricos tentando ser legal é, é capaz de perder a liderança global para os BRICS. Eu acredito que de certa forma eles já perderam, né? eles já não são mais a liderança, eles são um antagonismo, né? porque com a, a inércia que, que, que a Europa começou a representar diante aí de, de tantas situações que os Estados Unidos impõem ela e que são prejudiciais à Europa, é, isso está mostrando que a, a, a sua capacidade enquanto, enquanto aliança, é, enquanto andar de cima do mundo está sendo é, sendo é, corroída pelo tempo né? e enquanto isso a gente tem a China entrando aqui nesse quadrante e com a Rússia representando um novo, um novo duopólio é, para a criação de um ecossistema financeiro global como os Estados Unidos e Europa fizeram é, funcionar e, e, e, e instituíram com vantagens para si. Né? Esse, esse é o ponto. Então, eu acho que essa situação né, de, é, vamos dizer, é, ápice que alcançou esse império, esse, esse, essa aliança anglo-americana financeira e militar, com isso, está encontrando um, um momento de, de decadência um, e, e perda de, desse status, né? E a gente, com a emergência de players como China, Índia, a Rússia, além de ser é, um um player antigo no cenário europeu ainda se recompondo é, fazem com que a hegemonia que, o, que os Estados Unidos e a, a Grã-Bretanha tinham para o planeta tinham sobre o planeta esteja, é, esteja chegando ao seu, ao seu momento de é, o, últimos Uh, anos de, de, de existência. E essa situação de é, rompimento com a, a sua força, a sua, uh, o seu valor mais fundamental do livre mercado e, da, e da, do fluxo de e, e respeito à propriedade e ao fluxo dos capitais, é, mas essas contradições de como usam esses princípios para é, exercer a força né, pela na geopolítica, é, estão fazendo com que um, um, o, o fluxo, que o sistema que eles colocam no, no mundo... Né, essa capacidade deles de gerar, de circular capitais aqui nas principais camadas da, do sistema, é, estão fazendo com que é, uma nova camada entre em vigor para circular esse sistema. Então, é, essa camada, que é a camada dos países emergentes, ela está surgindo como uma... Uma, uma aliança de estados-nação que estão resistindo a uma, uma aliança de países que são governados por, por corporações financeiras, industriais, militares e, e outras é, formas de, de, é, de corporações pro, privadas. Né? E, e aí... É, essa, essa nova aliança está colocando um novo, novas rotas aqui de, de eixos comerciais que podem abrir oportunidades para quem estiver preparado. Né? E, e nesse meio, eu acho que uma das rotas mais interessantes que pode surgir é a dos países falantes de língua portuguesa que tem é, um contingente de 281 milhões de pessoas divididas em todos os continentes do mundo e, e com um, um foco, uma ênfase no, no sul global e no mundo tropical, né, nos países cuja cuja economia gira muito mais em torno de é, uma, uma economia é, de, de produtos, iguarias, especiarias, que foram os, os principais interesses né, do Império Português quando ele começa a realizar as grandes navegações que, que integraram né, esses, essas rotas, essas redes no mundo. E, e uma vez que o Império Britânico suplantou o Império Português, essas redes, elas meio que perderam o propósito. Então, cidades como Macau, como Goa, na Índia, que foram é, postos comerciais dos portugueses, foram é, se emancipando e, e aí cada um ficou por sua conta. Mas é, essa, essa é, ruptura, essa é, situação de, de potencial nova Guerra Fria, como também é, surgiu aí com, com, a, com a cúpula da OTAN, que... É, e, e oficializou agora a Rússia como uma ameaça direta. Então, é uma, uma doutrina que há 10 anos atrás era de uma Rússia com que se podia negociar, agora já assume e levanta um novo muro né, entre o Ocidente e a Rússia, e, e ainda no G7 se... Fizeram novas sanções ao, ao, ao, aos países da Rússia e aliados, né? Então, é, e é sendo essas sanções os principais causadores né, da, da inflação, é, acabam com, com isso obrigando. Uma, uma nova rota né, a, de, de capitais ou novas alianças a contornar essas sanções a, a serem criadas ou serem recriadas. Né? Então, a, aquelas rotas que o Império Português criou, conectando o sul global, passam a, a ser é, uma potencial nova... É, linha de, paralela de, de comércio, de diálogo né? intermediada por, por outros atores que não têm essas é, questões diplomáticas que, que os anglo-americanos, pelo seu é, perfil mais é, competitivo, mais belicoso tiveram com a Rússia e criando, criando aí essa interrupção, essa interrupção de, do fluxo de, é, comercial de diversas commodities do mundo, né? principalmente o, a energia, o, o poder em si, né? em inglês, energia, power. Mas isso é muito o, o interesse do, do Ocidente nesse momento, com esse projeto de é, nova, nova matriz, automobilística elétrica e, é, e de carnes e, e outras, outras comidas sintéticas, que é, essas commodities aumentem de preço, né, para eles introduzirem tudo isso na hora que for interessante. Mas isso, nesse momento, ainda não está pronto e os países BRICS estão digamos assim, entrando e tentando é, pautar essa transformação industrial do século dessa década, né? e, que, é, e que tem uma outra tem outros interesses que não esse dos países ricos. Os países ricos estão promovendo um, um projeto é, usando o discurso ambiental, como uma, uma armadilha para prender os países menos industrializados dentro de um, um novo sistema financeiro carbonizado e e essa essa é, estratégia né que poderia por exemplo justificar intervenções é, no Conselho de Segurança por causa por razões ambientais né não só o Brasil, como outros países dos BRICS vetaram essas, essas ideias, né? essas propostas. Isso é atualmente o, o epicentro da, desse, dessa, é, dessa divisão mundial, desse conflito entre os países ricos e pobres, né? e, e emergentes, ou a gente poderia dizer, incluindo alguns sendo pobres mesmo, como muito é o nosso caso no Brasil hoje. Então essa, esse momento que a gente está vivendo ele é, é, é, como eu falei, um momento de reviravolta e, e isso pode jogar o Brasil num, num novo patamar para próxima, para esse século, né, se tornar uma, uma nação industrializada ou a gente pode também ser jogado a um patamar inferior e se tornar uma, uma nação é, primi, primarizada, mais primarizada, mais primitivizada, com, com disputa por território, com uma, uma nação praticamente tribalizada de novo. Né? E aí, com isso, a gente pode ter é, uma, é, uma longa decadência do Brasil que foi construído é, no, ao longo do século passado. Né? Tudo vai depender muito dessa escolha é, eleitoral que o Brasil vai fazer esse ano e no próximo, no próximo é, período eleitoral, 2026. E é, essa, essa organização dos países de língua portuguesa tem muito também a ganhar se o Brasil se encontrar nesse, nesse plano, né? porque são mais de 281 milhões de habitantes e, e, e que tem uma influência muito grande da cultura brasileira. Né? A gente, o brasileiro não é muito consciente disso, de como o Brasil é observado pelo resto do mundo, principalmente o, o, os países africanos e outros países... É, e até a gente tem visto cada vez mais como Portugal tem, tem acompanhado, tem sido um país, é, tem sido influenciado linguisticamente pelo Brasil. E está aí muito do, do porquê o nome dessa metodologia é a Jogada, e o nome internacional também é A Jogada, né? porque falta vocabulário de business no, no português. E A Jogada, como uma palavra substituta da palavra projeto ou startup, eu acho que é uma, é uma, uma inovação brasileira de, de empreendedorismo, um conceito mais compacto do que uma empresa um, tradicional ou uma startup, também de mais curto prazo e sem compromisso de, de ter ou não novos ciclos. Então, esse verbete na, na língua portuguesa pode ser estratégico para para Portugal continuar no um movimento de evolução, de progresso que, que vem é, realizando no cenário europeu. Né? Veja como a inflação na, na Europa, no, na Europa central, Europa, Europa rica, vai terminar beneficiando Portugal, por ser um país um pouco mais morno, né? um, um clima um pouquinho mais quentinho, também é um país com preços um pouco mais baixos de, de custo de vida, comparando, lógico, com Inglaterra, com é, Alemanha, quem sabe, ou é, França, é, e isso vai acabar distribuindo renda dentro da Europa. E esse movimento deve também estar é, tá acontecendo aqui nas Américas ou no mundo, e numa conexão com algumas cidades no Brasil que já estão muito presentes né, dentro da economia europeia dentro da economia portuguesa, essa conexão aqui é, ela está permitindo o acesso de é, empresas brasileiras para exportar para o mercado europeu para a zona do euro. E, e esse euroduto, essa conexão brasil união ou mercosul união Europeia, é uma, uma uma rota comercial, uma rota de um, um link aqui com o mercado que é, faz um triângulo muito interessante com o, o outro lado que o Brasil conecta exportando para a Ásia né, de commodities e tudo mais, então é, dentro da Europa a gente tem um mercado com um consumo mais refinado, mais rebuscado, é, de commodities, que podem ser muito bem os, os agro, é, produtos do agronegócio brasileiro. Mas na China eles estão mais interessados em comprar o né, um produto bruto mesmo, em estado bruto. E, e o Brasil também produz muito em estado bruto. Mas eh, essa possibilidade de, de, ter, eh, de ser um, um elo entre esses dois mundos e dois eh, grandes blocos econômicos é uma posição vantajosa para o Brasil ser, eh, da, daqui para frente, pensado em um país que seja um, um dos epicentros desse mundo multilateral, já é. Né, pela, senão não estava no B do BRICS, mas exercer isso com, com uma visão como a Inglaterra conseguiu exercer, né, que eu comentei no vídeo passado. Né. A gente é um país que é muito bem redeado na, na economia mundial por ter uma distância de vários problemas aqui no mundo, ter tudo que é necessário aqui dentro, então, o Brasil tem sua instabilidade mais por causa da política, mas fora a política, o Brasil não, não tem várias instabilidades que a gente vê na, em outras regiões do mundo. E, e aí, isso pode valorizar o real. Isso é, é, é outra, outro fator vantajoso. E o valor do real hoje, a precificação do real hoje, também é outro fator que, que torna vantajoso é, investir no Brasil, empreender no Brasil, bem conectado com esses dois universos aqui das, da, do comércio mundial. E eu acredito que isso é uma, uma tendência num, num, num, num cenário onde os Estados Unidos estão é, sancionando o mundo, né? sancionando boa parte do mundo e, e só se isolando com isso. Né? Então, é, essa, essa, essa situação, essa visão que a gente pode fazer para os próximos 12 meses, agora, podem dar uma visão para a gente de desvalorização do euro e valorização de algumas moedas emergentes, mas, no caso brasileiro, é, é, a gente, com, com esse período eleitoral e com gastos públicos que o governo vai fazer ainda para tentar é, comprar algum capital político, é, esse, esse, esse período de valorização, essa tendência de valorização do real não deve ter muita força. Né? Então... É, essa, esse é um cenário onde é, a gente vai continuar lutando aí com a inflação, a questão o alívio no, nos preços dos combustíveis. A gente sabe que não, não deve durar muito mais que, que a eleição. E, é, acima de tudo, o Brasil hoje, num cenário assim, só tem como sobreviver se se tornar um país exportador. Né? Se o pequeno empresário brasileiro aprender um pouco como como é possível exportar, como é possível exportar serviços. O Brasil já está exportando aqui alguns alguns tipos de serviços de ICT, né? Existem startups brasileiras no mundo todo, tipo a Hotmart, né, que que eu inclusive uso. E então essa essa essa é uma, uma necessidade de reposicionamento que o, brasileiro, que o Brasil tem, que é cada vez mais urgente. A nossa inserção aqui na, na estrutura produtiva mundial, uma inserção, uma inserção mais vantajosa. A gente está errando nessa, nessa escolha do que produzir. E a gente está deixando o nosso, o nosso produto desvalorizado. Então, essa resposta né, que, o, que o G7 está trazendo pode ser também uma notícia positiva, né, de, de tentar, é, dessa vez, ser um pouco mais legal, um pouco mais bacana com os países pobres para eles não caírem todos na... na, na, na proposta chinesa, né? perceberam que a China estava ganhando muito mais a, a é, admiração desses países, e se o Brasil recebe uma, uma parte desses investimentos mesmo, né? dependendo aí do cenário de quem foi eleito, o Brasil pode estar tá usando essa posição para conseguir vantagens dos de todos os outros players aqui no mundo. Né? Isso é uma coisa que eu que eu desenvolvo também no livro, é, assim como essa tese de que Brasil e Portugal devem voltar a ter mais protagonismo no, no cenário mundial. Eu falo, eu analiso isso com base num, numa, te, numa teoria chamada de Lena o dilema do inovador. E, e é só a gente olhar a história, né? Como acontece entre as grandes companhias, tipo, por que, que o computador foi inventado pela Apple, mas quem dominou o mercado foi a Microsoft, mas depois a Microsoft dominou o mercado de computador e não conseguiu dominar o de smartphone. Então, é, esse, essa, essa sucessão, né? E por que, que não foi uma empresa de, de máquina de escrever que inventou o um computador? sim uma nova empresa uma nova mentalidade e tudo mais e, e essa essa dinâmica aplicada ao mundo ela mostra como o mundo ele é uma espécie de uma uma grande mesa de poker onde cada nação tem seu momento de governar né? os africanos já dominaram o mundo no tempo do egito é, depois cada nação no Mediterrâneo também teve sua sua era de, de, de liderança, de domínio, é, inclusive os espanhóis, os portugueses, os gregos, os italianos, os franceses e no Atlântico também. E o Brasil já foi a, a sede do império português também. Né? Então, um império que estava em todos os, os continentes. E, e esse momento talvez esteja é, próximo de, de re, ressurgir, com novas tecnologias aí, quem sabe criptomoedas ou sistemas de, de bancos de dados conectados, é, aproveitando as vantagens das línguas, e isso pode, no futuro, né, aproveitando esse plugue que tem com a China, com Macau, que é a cidade da, do jogo na China, e Portugal... Né, que, que é essa, essa Europa que está dando certo cada vez mais, num, num cenário europeu cada vez mais complicado, é, pode ser a chegada dessa onda. Né? Então, vamos ver aí nos próximos capítulos. Siga o nosso canal no, no Telegram, arroba jogada news, é, Deixe seu like, seu comentário e vejo você no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.